Gente, estou muito feliz por poder anunciar a chegada do novo livro do Mike Bickle em português, Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Mike Bickle é o fundador do iHOP, que é a sigla para Casa Internacional de Oração lá em Kansas City. Em agosto desse ano, vai completar 19 anos. Que eles estão orando e adorando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quase todas as minhas idas à casa eu encontro o Mike lá porque ele fica horas e horas. Não é apenas um mobilizador, é alguém que ora e tem autoridade para falar do assunto que vem respaldado por gente do mundo inteiro que sabe aprofundar do ensino. Eu quero te encorajar a fazer esse investimento na sua vida de oração. Adquira, leia, estude o livro Crescendo em Oração.